A casa fica no meio do nada, hein, velho? Solada, solada. mano. Oi? Aqui também, né? O cara falando, Que aqui, aqui é minutos, né? Então. É, galera. Estamos aqui em mais uma lenda aqui. Mais uma casa. E a história daqui, pessoal. Morava um casal aqui com três filhos e a mulher pegou e colocou veneno no café do marido dela e ele morreu envenenado na frente dos filhos, cara, imagina isso, velho na frente dos filhos, cara os filhos os filho vê o pai se agonizando ali meu Deus, cara, como que pode? E qual, o que levou ela a fazer isso, cara? qual o motivo que levou ela a fazer isso, cara? Olha aí, galera. Pessoal. É complicado, hein? A mulher pegar e dar veneno pro próprio marido. É, na é. frente do, dos filhos. Pô, oh, é sem coração demais, né, mano? Nossa, nem fala, irmão. Nossa, a história é triste demais, irmão. É louco. E será que faz muito tempo que aconteceu isso? Mal. Pelos que os vizinhos falaram aí faz tempo já. Onde faz está na casa, cara. que tá, irmão. Galera, olha aí, mano. Estamos aqui na casa do homem envenenado, velho. Cheio de, de pó a casa, né, Tiago? Cheio de cipó. pó. Galera, a gente vai fazer a exploração, vamos ver se a gente consegue entrar para dentro dessa casa. Deixa muito like aí, se inscreve no canal. Bora para mais uma exploração. Casa tá aberta, né, mano? Tá aberta. Você viu que tá até mato aqui até mata aqui. Olha o matagal aí, galera. Matagal. Ó. Sabe, tem que olhar e aí dentro e também ver se não tem marimbondo aí, né? Ah, mano, é verdade. Ah, galera, ó, o tempo daqui a pouco já vai escurecer. Já tá no meio do nada aqui, mano. Cartincho, que susto, Thiago. Mano, que susto, velho. Olha essa parte aqui, negócio. Cara, essa tomada no mapa. Mano do céu, olha isso, cara. Galera, aqui não dá pra ver, mas tem um cômodo aí, tem uma porta. Tem, um cômodo tomou lá. A... Olha, dá pra... olha ali. Cara do céu. Essa erva daninhas tomou conta aí Tiago. Cuidado aí, cuidado. Aí galera. Carlota de cara. Carlota? Carlota de É né? Ó, é. Eu acho que nem adianta ir aí, mano. Não, não sei nem como não. Ó, Vamos tem uma porra. chaminé aqui, pessoal. Vamos ver se a gente consegue entrar dentro da casa. Olha o telhado, isso aqui. Tá com a lanterna em tá escuro lá. Tô com a lanterna aqui. Vamos ver se a gente consegue entrar dentro dessa casa. A porta ele tá aberta. que deve ser morte, escuro de noite né? aqui, ó. Ah, deve ser escuro, cara. Tem medo nada. Tomar cuidado, marimbona da abelha. Galera, olha, olha isso aqui, mano. Que? Rachadura, velho. Olha isso aqui. Dá medo essa parede cair pra ir. Né? Ah, medo, não? mano. Dá medo, mano. Olha a lanterna quase entra ali, velho. Oh? Mesmo, achatou, ó. Sabe o que? Essas casas não tinha estrutura de ferro, não, tá ligado? né? Verdade, mano. Não tinha estrutura, era só assim, ó. Só no. Só é, no Lajota mesmo. É linda. Agora vamos é ter alto, que enfrentar, tá mano. Você acha que dá pra subir? É, alto, ó, tô, ó. Eita, pega. É. Nossa! Nossa! Cara, já achei um negócio aqui, mano, ó. Que? A bota dele, mano. Que é a bota dele. Mano. A bota sim. dele, a bota dele, sim. Cara. Ô, oh, que casa sinistra, velho. Sinistra, né? Que você viu as portas também. Aí tem a tradição do negócio pra passeio, pneu. Uia! Caraca, olha aqui como que a casa tá. Afastou! Afastou, dos... mano, meu herói? Afastou, acaso. Caraca, que velho. Que bagulho estranho, né? Então... Ah, negou a terra interna. Olha aqui dentro. Ela descolou, da, do, do chão. Descolou. Ó, aqui tem um... Tipo um... Ah, um estante, alguma coisa. Um estante de computador, eu acho. É. Pô, não, nem sei se é computador, né? Aqui, ó. Ó. Oh. Chinelinho, mano. Ah, deve ser dos filhos, mano. Deve ser. Pô, como que a mulher teve coragem de fazer isso na frente dos filhos, velho? Ah, tem pessoa fatura, vocês vão já. Ah, mano. Tem pessoa fatura, velho. Talvez Aí. o cara fez alguma coisa pra ela, tudo tava traindo, alguma é, coisa. A gente mas, não. A gente, mas isso não justifica, né, velho? matar ou tirar uma vida da pessoa, né? Não. Galera, não importa o que o cara tenha feito, eu acho que não justificava, não justifica ninguém tirar a vida de ninguém, né, velho? Mas caso, não sou eu que tô aqui pra julgar ninguém. Por isso que acaso, depois dessa história, ninguém conseguiu ficar né? Então, o que tá escrito aí? Não tem a tapa do Nossa, mano! Olha lá! É uma mesa, mano? Olha o outro sapato aqui. Ó, outro mar ah, bota aqui, é ó. É outra, outra bota, mano, dele. É galera, outra bota, o dos filhos. Olha lá. Né? Ali. Cara ah, do céu. E ó, vou ver aqui primeiro, que é um banheiro, mano. Cuidado, baby. Olha o tanto de tênis aqui, mano. Sapatinho de menina. Verdade, Oi. O que aconteceu? O que aconteceu, velho? Vi alguma coisa aqui, mano? Ah, acho que é morcego, cara. Ah, morcego, passou Ah, bocado. Raspando em mim, cara. Eu achei que eu achei que era alguma coisa pegando Cuidado, no o meu braço. Mano, esses morcegos aí, velho. Relou aqui em mim, galera, aqui, Sim, ó, no meu braço aqui. Eu achei que era alguma, alguma coisa puxando meu braço. Oh, que susto, mano. Ó, oh, aí é aqui tem que tomar cuidado, tem um outro, um outro, ó. E tem que ter uma marimbosa ali, Tiago, ó. Cara, Ó oh, o tamanho do enxudo, ó oh, o tamanho do enxudo lá, ó. Nossa, que senhora. Que... Olha ele, ele tá lá, cara. Tá lá, ó. Ô, Titor, puxa um zoom aí. Olha lá, mano. Ele tá preso no cacho de abelha, mano. Será que tem abelha nele no cacho? Cuidado, velho. Olha, mano do céu. Thiago do céu, ele tá grudadinho. Ele nossa. tá grudado, velho. Cara, não sei se tem não, mas. Faz tá, isso não, mano. Não tem, cara. Parece que não tem nada aqui, mano. O é Marquez lá é capaz de ter, velho. É bom isso, Ali? Olha tá lá. Ou os dois lá, mano. É três, não, mas um quê? Mais um ali, ó. Deve ser um pai, uma e um filho. Deve ser, cara. Não é. Cara, ele raspou no meu braço, achei que era alguma coisa puxando meu braço. Tchau, mano. Você é louco? Olha, velho. Um saco, um saco por dentro. Saco com saco mesmo. Aqui, galera, ó, aquela parte que eu falei pra vocês que tinha uma porta. Aqui, ó, o telhado caído. É aqui, tá. mano. Fogãozinho a lenha, ó, de madeira. De madeira ainda. E aqui deve ser o que? Qual o que é aqui? Será a cozinha? Ai. Opa. Aqui devia ser uma, a edícula na né, cozinha, né? Tá ferramenta gozada isso aqui, Não sei, cara. Aquela forma aí, parece ser tipo uma tupia, alguma oh, coisa aqui, assim. algum eixo, alguma coisa tá é. ligado? Tá vendo? Sim. Não sei o que que é também, alguma... Sei lá, algum material que eles faziam pra usar na casa. Caraca. Eu vou vir à noite aqui, mano. Ah, velho, eu vou vir à noite aqui e fazer uma investigação, mano. Tá caindo isso aí, velho, tem que tomar cuidado, né? certo, né? aqui, É, galera, já tá escurecendo. E eu não, tô, não vim preparado pra fazer a investigação, então, vim para explorar. vai ter indo embora agora, mano, tem um buracão aí, mano. Quem será que fez esse buraco aqui, então? Tá, né, deve ter Sim. sido um porque a casa nem foi assim, não, mano. Então, esquisito, esquisito hein, velho. Esquisito. Ah, tá colocando tudo. Esse, essa montação. É ó, você viu uma, o, o cimento que eles usavam na década? Era meio branco, hum. bruxado. Então, parece dava... que era só cal, só um cal e coisa, você viu? Tá saindo tudo aqui, ó. Você quer ver. E olha essa janela aqui, foi colocada ao contrário, mano. Ao contrário, né? Ah, era gambacha na gambiada. Bia aqui também tá meio... Mano, sabe o que eu tô pensando? Ah. Aqui é a cozinha. Lá, lá era uma, um fogão a ah. lenha, mas aqui era a cozinha, certo? Aham. Provavelmente ele tava tomando café, talvez nessa mesa, e foi por aqui que ele morreu, mano. Porque só a mesa ficou aqui, né? Então, aqui é a cozinha. E aqui é a cozinha. E tá o é? fogão. E.. Mas sabe o que quer é também, Thiago? O, a, o fogão ali tem que ficar para fora, cara. O fogão tem que ficar para fora. Mas, mas aí... o chaminé? Não, mas a chaminé é lá. não A é lá. É? É a chaminé. chaminé aqui, ó. É, a chaminé é ali, ó. Minha mas aí, hum. ele talvez estava tomando café aí e foi aqui. por aqui nesse cômodo que ele morreu, mano. Também, mano. Pode ser isso aí mesmo. Né? Cara do céu, provavelmente foi nesse cômodo que, que ele acabou morrendo, Falecendo. galera. Falecendo. E ó, aqui devia ter algum armário, ó, alguma coisa, ó, verde e pintado. Ah, é sinistro, né, Jacob? Sinistro, mano. Esse aí. Ó. Um buraco. Essa casa aqui velho. É sinistro, hein? E a porta dele tá aqui, mano. Aí o outro tá lá do outro lado.